Oi, aqui é o Daniel para mais um vídeo sem frescura, um vídeo em um minuto para economizar o seu tempo e o meu. Eu quase esqueço de gravar o vídeo de hoje, já tá tudo escuro ali, ó. Ali o jardim aqui do condomínio e tal, eu vim aqui para baixo para gravar, ó. É, sair de casa rapidinho para não atrapalhar o pessoal lá. E hoje eu quero falar é sobre o conhecimento. O conhecimento faz com que a gente enxergue coisas que ninguém vê. Então é, vamos falar sobre diferentes profissões, por exemplo, eu sou psicólogo, existem médicos, enfermeiros, publicitários, enfim, e aconteceu uma coisa muito engraçada recentemente que, é, além de, de trabalhar com psicologia, eu faço empreendedorismo digital e entendo um pouco sobre estratégia de marketing e eu fui falar com uma pessoa sobre uma estratégia de marketing que ela poderia usar no negócio dela, é, no, no projeto dela, e que aquilo iria trazer um retorno muito grande, só que... Pela ausência do conhecimento em marketing, essa pessoa ela achou que aquilo não tinha importância. Ah, não, vou fazer isso, não, não preciso fazer isso agora. Eu posso, vamos fazer isso só daqui, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses. E a, a, a grande questão é que, se ela simplesmente conectasse a dica, o conhecimento que eu tinha falado na, na, no projeto dela, as chances são que ela iria dobrar os resultados dela em nível de faturamento, de ganho de dinheiro mesmo, é, ainda agora em fevereiro. E percebe como é, a ausência de um conhecimento, a falta de uma informação faz toda a diferença? Ela teria um atraso de seis meses, basicamente. E, enfim, para ela era algo, algo normal, algo, algo que ela dispensou, ela não, não achou necessário isso. É, bom, já passou muito mais de um minuto, mas a pergunta que eu quero deixar para você nesse vídeo é... Quais são os conhecimentos que você pode ter, que você poderia ter na sua vida, que, que vai facilitar, que vai fazer com que a sua vida fique muito melhor, mas que você ainda está negli negligenciando. Então preste atenção quando alguém te der uma dica, porque nem sempre muitas pessoas são muito insistentes quando elas dão dicas e sacadas. Eu, por exemplo, não sou um cara tão insistente. Normalmente eu falo, quando eu percebo que a pessoa ah, não está tão, ah, tá tão à vontade, ou não quer colocar em prática o, o insight ou a sacada, eu não fico insistindo tanto. E por conta disso, muitas outras pessoas também acabam perdendo oportunidades, né? Eu sei que existem muitas pessoas que são assim também, como eu, e que, enfim, talvez você seja assim, talvez você conheça alguém assim. Então, se alguém te der uma dica, para te, para te dar uma dica completamente diferente de tudo que você já ouviu, antes de você dizer não para essa dica, é, primeiro pare e pense, pesquise um pouco, busque conhecimento sobre aquele assunto, e se essa dica, depois você perceber que ela fizer sentido, coloque ela em prática, porque normalmente muitas pessoas compartilham ouro conosco, e às vezes a gente não valoriza. Então, isso. se você gostou dessa dica se você acha que essa dica que eu dei nesse vídeo vale ouro clica aqui em curtir, comente alguma coisa aí, seja boa, seja ruim, uma crítica vai ser bacana também responder você e é isso, se inscreve no canal também e até o próximo vídeo, tchau, tchau